a única diferença é o que é esse movimento? O MIT tem todo o conteúdo de todas as disciplinas, de todos os cursos do EMIT estão livres. O acesso ao conteúdo é. Ali, só que tu tens acesso ao mesmo conteúdo que qualquer aluno do EMIT tem. Tu só não tem a grife, tu não tem o, o, o diploma do EMIT. Mas o, o que os professores distribuem para os seus alunos lá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 então encerro aqui minha participação, agradeço a oportunidade e passo a bola.